Hipertensão, sua relevância e sua prevenção. A hipertensão é definida como uma pressão arterial de 140, 90 ou superior. Uma crise hipertensiva é uma pressão superior a 180, 120. Esta é uma classificação de pressão para adultos do American College of Cardiology e da American Heart Association. Vamos ver a hipertensão do ponto de vista de especialistas que estudam o mercado de medicamentos. O mercado global de medicamentos para pressão arterial chegará a 18,7 mil milhões de dólares até 2029. Alemanha, o volume do mercado farmacêutico em 2019 foi de 41,4 mil milhões de dólares. No período de 2020 a 2027, o mercado deverá crescer 6% ao ano. Que parcela do mercado total de medicamentos é ocupada por medicamentos para hipertensão? Bastante significativo. O mercado global de medicamentos para o sistema cardiovascular. O crescimento é esperado de 53,07 mil milhões de dólares em 2021 para 71,52 mil milhões de dólares em 2027. Crescimento do mercado de medicamentos para hipertensão por região, a tendência é quase a mesma. Porque essas drogas são tão procuradas? Previsão. 18,7 mil milhões de dólares para medicamentos para hipertensão em 2029, globalmente. A hipertensão afeta muitas pessoas. Num futuro previsível, afetará ainda mais pessoas. Supõe-se que as pessoas viverão mais, elas vivem mais, gastam mais dinheiro em remédios. A hipertensão é perigosa. Principais fatos da Organização Mundial da Saúde Hipertensão ou pressão arterial elevada é uma condição médica séria que aumenta significativamente os riscos de doenças cardíacas, cerebrais, renais e outras. Estima-se que 1,28 bilhão de adultos com idades entre 30 e 79 anos em todo o mundo tenham hipertensão, a maioria, dois terços, vivendo em países de baixa e média renda. Estima-se que 46% dos adultos com hipertensão não sabem que têm a doença. Menos da metade dos adultos, 42%, com hipertensão são diagnosticados e tratados. Aproximadamente um em cada cinco adultos, 21%, com hipertensão está sob controle. A hipertensão é uma das principais causas de morte prematura em todo o mundo. Uma das metas globais para doenças não transmissíveis é reduzir a prevalência de hipertensão em 33% entre 2010 e 2030. O que é a hipertensão? A pressão arterial é a força exercida pela circulação do sangue contra as paredes das artérias do corpo, os principais vasos sanguíneos do corpo. Hipertensão é quando a pressão arterial está muito alta. A pressão arterial é escrita como dois números. O primeiro número, sistólico, representa a pressão nos vasos sanguíneos quando o coração se contrai ou bate. O segundo número, diastólico, representa a pressão nos vasos quando o coração descansa entre os batimentos. A hipertensão é diagnosticada-se quando medida em dois dias diferentes. As leituras da pressão arterial sistólica em ambos os dias forem menor ou igual a 140 mmHg e ou as leituras da pressão arterial diastólica em ambos os dias forem menor ou igual a 90 mmHg. Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Os fatores de risco modificáveis incluem dietas não saudáveis, consumo excessivo de sal, dieta rica em gorduras saturadas e gorduras trans, baixa ingestão de frutas e vegetais, inatividade física, consumo de tabaco e álcool e excesso de peso ou obesidade. Os fatores de risco não modificáveis incluem histórico familiar de hipertensão, idade superior a 65 anos e doenças coexistentes, como diabetes ou doença renal. Quais são os sintomas comuns da hipertensão? A hipertensão é chamada de assassina silenciosa. A maioria das pessoas com hipertensão desconhece o problema porque pode não apresentar sinais ou sintomas de alerta. Por esta razão, é essencial que a pressão arterial seja medida regularmente. Quando os sintomas ocorrem, eles podem incluir dores de cabeça matinais, hemorragias nasais. Ritmos cardíacos irregulares, alterações na visão e zumbidos nos ouvidos. A hipertensão grave pode causar fadiga, náusea, vomito, confusão, ansiedade, dor no peito e tremores musculares. A única maneira de detectar a hipertensão é fazer com que um profissional de saúde meça a pressão arterial. Medir a pressão arterial é rápido e indolor. Embora os indivíduos possam medir sua própria pressão arterial usando dispositivos automatizados, uma avaliação por um profissional de saúde é importante para avaliar o risco e as condições associadas. Quais são as complicações da hipertensão descontrolada? Entre outras complicações, a hipertensão pode causar sérios danos ao coração. A pressão excessiva pode endurecer as artérias, diminuindo o fluxo de sangue e oxigênio para o coração. Essa pressão elevada e fluxo sanguíneo reduzido podem causar dor no peito, também chamada de angina, ataque cardíaco, que ocorre quando o fornecimento de sangue ao coração é bloqueado e as células do músculo cardíaco morrem por falta de oxigênio. Quanto mais tempo o fluxo sanguíneo for bloqueado, maior será o dano ao coração. Insuficiência cardíaca, que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue e oxigênio suficientes para outros órgãos vitais do corpo. Batimento cardíaco irregular que pode levar a uma morte súbita. A hipertensão também pode estourar ou bloquear as artérias que fornecem sangue e oxigênio ao cérebro, causando um derrame. Além disso, a hipertensão pode causar danos aos rins, levando à insuficiência renal. Como evitar ser vítima da hipertensão? Evite o stress, Controle a rotina diária, tenha tempo suficiente para descansar e dormir, faça exercícios adequadamente. É tudo? Não, ainda existem recomendações para reduzir a ingestão de sal. elimine as gorduras, trans, limite as gorduras saturadas. Pare de fumar completamente. Adicione frutas e vegetais à sua dieta e verifique regularmente. A empresa NSP dá o seu contributo na luta pela saúde e longevidade. O que poderia ser melhor do que a prevenção? Apenas prevenção iniciada oportuna a quem se aplica o apelo à prevenção do aparecimento da hipertensão? Em princípio, todos, mesmo pacientes hipotensos. Infelizmente, durante os períodos de alterações hormonais, estresse e alterações relacionadas à idade, as pessoas tornam-se hipertensas imperceptivelmente. A hipertensão não é uma causa óbvia de desconforto, dores de cabeça e tonturas. Quanto mais perigosa é esta formidável doença, cuja prevenção é possível, simples e necessária. Blood Pressurex, um novo produto NSP para prevenção ativa para o mercado da UE. Porque Blood Pressurex? Projetado para apoiar um sistema cardiovascular saudável no corpo. Blood Pressurex foi criado com a ajuda de especialistas do mais alto nível. Blood Pressurex é composto por ingredientes selecionados por sua qualidade excepcional e pureza. A empresa NSP sabe disso com certeza, pois esteve na origem da criação de cada produto NSP. Como funciona? A fórmula Blood Pressurex foi projetada para ser eficaz no apoio à saúde cardiovascular. Os principais ingredientes incluem extratos. Sementes de uva. Extrato de folha de oliveira. Frutos de espinheiro. Ortiga indiana. Goldenrod. Vitamina e e arginina Extrato de folha de oliveira. A NSP produz o extrato de folha de oliveira como um produto separado e sabemos de seu efeito positivo na saúde. Tem um efeito positivo no sistema cardiovascular. São as azeitonas e o azeite que fazem parte da dieta mediterrânica, a dieta que é considerada a causa da longevidade. Fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, tem efeito antispasmódico. Fornece proteção antioxidante. Devido aos nutrientes do olivo, previne efeitos negativos no sistema cardiovascular. Possui atividade antiviral e antibacteriana. Possui atividade antiparasitária e antifúngica. NSP produz grapine e zambrosa. O elemento básico de ambos os suplementos é o extrato de semente de uva. O extrato de semente de uva apoia a saúde dos vasos sanguíneos e promove a microcirculação venosa. As propriedades antioxidantes do extrato de semente de uva são conhecidas há muito tempo. A proteção dos vasos sanguíneos, do coração, de todos os sistemas e órgãos que trabalham intensamente é um papel importante atribuído a este componente. Incluído no suplemento de pressão arterial. A vitamina e como antioxidante aumenta os efeitos benéficos dos antioxidantes, extrato de semente de uva, azeitona e todos os componentes. O extrato de fruta ótano suporta a função cardíaca, aumenta o suprimento de oxigênio e melhora a circulação periférica. Esta é uma planta maravilhosa que tem sido usada desde tempos imemoriais para apoiar o coração e os vasos sanguíneos, melhorar o suprimento de sangue para o músculo cardíaco e prevenir a pressão alta. O extrato de raiz de urtiga indiana, Coleus foscoli, é usado para normalizar o perfil de gordura no sangue, prevenir a atroscorose e apoiar os vasos sanguíneos. Foscolin é uma substância derivada da urtiga indiana. Alguns especialistas o descrevem como um fator natural que previne a obesidade e normaliza o nível de hormônios sexuais nos homens. Force Colling também é considerado seguro para mulheres, para cuja saúde também é usada ativamente. O objetivo do aplicativo é a prevenção de falhas no metabolismo das gorduras e a criação de condições ideais para manter a saúde dos vasos sanguíneos, do coração e do acúmulo de massa muscular. As partes aéreas do Golden Rod, Solidago Virgaurea, têm sido tradicionalmente usadas para remover o excesso de fluido do corpo e normalizar o equilíbrio mineral. A Organização Mundial da Saúde recomenda evitar sal em excesso, com razão. Deve-se enfatizar que o Golden Rod foi usado com sucesso muito antes de essas recomendações serem emitidas. L-Arginina é um aminoácido que é usado para ajudar o coração, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Em combinação com plantas que normalizam a pressão arterial, a L-Arginina melhora a nutrição do sistema cardiovascular e ajuda na prevenção ativa. Citação do site da Clínica Meio Como a L-Arginina atua como um vasodilatador ao abrir, alargar, os vasos sanguíneos, Muitas pessoas tomam L-arginina por via oral para tratar doenças cardíacas e disfunção erétil. Estudos sobre o uso de L-arginina para certas condições mostram angina. Pesquisas mostram que a L-arginina pode reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com esse tipo de dor no peito de leva grave. Pressão alta, hipertensão. Alguns estudos demonstraram que a L-arginina oral pode reduzir a pressão arterial em pessoas saudáveis. Em pessoas com hipertensão leve e diabetes, e em pessoas com um tipo de pressão alta que afeta as artérias dos pulmões e o lado direito do coração, hipertensão pulmonar. As infusões de alerginina também reduzem a pressão arterial em pessoas com hipertensão. Ingredientes: Alerginina, extrato de folha de azeitona europeia, olia europeia, extrato de semente de uva, vitis vinifera, extrato de raiz de urtiga indiana, coleus forscoli, extrato de fruta em pó de espinheiro, crategus levigata, de alfa tocofrol vitamina E. Partes moídas de goldenrod europeu, solidago virgaurea, antiaglomerantes, sais de magnésio de ácidos graxos, dióxido de silício, invólucro da cápsula, gelatina. Revisão de produtos. Ajuda a manter a pressão normal. Vou fazer 74 anos e não uso mais nada. Ótimo produto. Realmente, este produto me ajuda com meus vasos. Sinto-me melhor desde que comecei a tomá-lo. Excelente. Dose diária recomendada. Uma cápsula 3 vezes ao dia com as refeições. Não ceda a dose diária recomendada. Não use enquanto estiver tomando medicação cardíaca. Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar anticoagulantes ao mesmo tempo. Armazena o cal seco e fresco, fora do alcance de crianças pequenas. Nature Shunshin incentiva um estilo de vida saudável. Os suplementos dietéticos não podem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada. Uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável são a base para o bom funcionamento do organismo. Quais produtos NSP ajudam a saúde do coração e dos vasos? Muitos. HVP ótimo produto para ajudar a melhorar o sono. Acalmar. Relaxar. Aliviar estresse. Reduz o estresse nos vasos sanguíneos e no coração. É conveniente beber 2, 3 cápsulas ao jantar juntamente com magnésio, 1, um, 2 cápsulas de magnésio. Lecitina e super-omega, 3. Excelente suporte nutricional para o coração, vasos sanguíneos, sistema nervoso. Novo produto NSP para prevenção ativa.